Nossa saudação de paz e bem a todos e a todas Neste domingo a igreja celebra São Pedro e São Paulo São Pedro e São Paulo nos conduzem às origens da nossa igreja Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus a São Pedro são Pedro e São Paulo fazem a gente alargar o nosso olhar sobre a nossa igreja e faz a gente ver uma história de mais de dois mil anos. É importante a gente se dar conta que nossa igreja não nasceu ontem numa esquina por aí, não. Ela já tem uma história. É a história, a história de Deus na história da igreja. Por isso, essa festa ajuda a gente a olhar longe. E foi nesta mesma igreja, ou a esta mesma igreja, que São Francisco confiou a sua ordem. Ele escreve no seu testamento, dizendo, E depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me disse o que eu devia fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu devia viver segundo a forma das do Santo Evangelho. E depois... São Francisco foi até o Papa Inocêncio III e pediu aprovação para ele viver o Evangelho. A pergunta que nós podemos fazer é por que ele foi pedir permissão, aprovação ao Papa? Não bastaria que o Altíssimo tivesse revelado a ele? Aí existe um dos segredos importantes da vida de São Francisco. Ele não quis se enviar. Ele quis ser enviado e a aprovação do Papa significou a garantia de fidelidade ao Evangelho. Ele foi enviado pela igreja ao mundo com seus irmãos para pregar e anunciar a paz e a penitência. Com isso ele tinha garantido seu projeto de vida, porque não era ele que apenas ia em seu nome, mas Ele ia em nome da Igreja. E na Igreja, esta é uma das características. O Papa não se envia, os bispos não se enviam, os parcos não se enviam, nas comunidades os catequistas não se enviam, os ministros da Eucaristia não se enviam, todos são enviados e todos vão em nome da comunidade, em nome da Igreja. E esta é uma das características fundamentais do seguimento de Jesus, que nem Ele mesmo se enviou. Ele veio até nós dizendo que foi enviado pelo Pai que está nos céus. E Ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Que também nós cresçamos nesse espírito de comunhão com a igreja, para que nós não construamos uma igreja sozinhas para nós, mas em comunhão com a igreja universal.